bande guru pada dandam bhakta binda samannitam Sri prabhu mande nitam sahoditam si nanda nandanang bande nanda, nanda, nanda, radhika charano dayam gopijano samayuktam binda o, banam manoharam Vanchakalpataru washaki pass in the bebacha Patitanang pavone babeshna bebiu namo namah, Mukankaroti bachalang panglang hai tigrim Yatke patamahangabandi paramananda madam Brenda, itulci de boipia, wikish Shnabhakti padidevi satto bhutto hi namo namo narayune namaskritto naranchayi vanaruttamam deving sara svattinge vasam tatoojayo mudira sankirtana ekishna kathu pudeshi gauri yapa tusho prakashonichar sadhanurakto guru bhakti yukto Bhakti promodaksh jagodvarum. Deyam sadapari bhavagnam avish to padam siva virinchanotam saranyam. Bhita tiham ponotapa lebhavadiputam. Bande maha puruste charuna -rabindam yad padvallavan khachanda mani cha taaya bis puriji toque me picou o voduço adersi puranuragro sahagro shri kishna chaitanya pravinita ananda siyad dayita gadaadhara siva sadhihi gaurabhakta Sri Krishna Chaitana Prabhunita Nanda, Shia Dita Siva Sadhi, Gaura Bhakta Hari Krishna, Hari Krishna, Krishna, Krishna, Hari, Hari, Hari Ram, Hari Ram, Ram Ram, Hari. Ajanulam mitapujo kanuka bodato. Sankirtano ikapitaru kamala yataksho Vishambaru vijabaru jogadhar mopalo. Bande jagat priyakaru. Karuna botaru. Hare Krishna, Hare Krishna. Krishna, Krishna, Hare Hare Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Ram, Hare Hare Namah Migange Tava Padupankajam Sura Bhuktin chamuktin chadada sinitam Baban rupe naranam Ganga taranga ramani kalapam Gauri nirantara tabam Narayano Priamanangamada Paharam Baran Sipurapati Bhajavi Shanatham Bhagi Sajusho Badane Lakshmi Yasha Tvam Nishinga Mahamaji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 Tas saiva heta prajati heta covido, nalabhati ad brahma tam anna tohosu sukham kalena saravatragavirangasa. Tas saiva heta ha prajati heta covido, nalabhati ad Talyabhate dukchabhat anna sukham kalena sarvatra gabhira raṃha sā. Gaudiya Gosthipati, Shri Śrīla Bhakti Siddhanta, Sarasvati Goswami Thakur Prabhupada, Oparamahamsa Jagat Guru Jis. Que alma condicionada, Ela é naturalmente contra Guru Vaiṣṇava, tem uma aversão natural a Guru Vaishnava e Bhagavad, ao Devoto Puro, ao próprio Guru dos Pés de Lótus e ao Senhor Supremo, pois elas estão iludidas por Maya. É uma, é uma questão natural. Elas dependem de dinheiro, de, de Maya, das coisas materiais e elas pensam que isso é a proteção final. Elas não conseguem imaginar que um dia elas vão ter que deixar o corpo. E todas as coisas que elas tenham acumulado, elas acumularam deste mundo material, até o seu próprio corpo. Até o seu corpo não é seu corpo, você não pode dizer que o seu corpo é seu. Você pegou este corpo deste mundo material, sua mãe. Todos pegaram tudo que existe, os minerais, as vitaminas, tudo isso foi é, pego do mundo material. Foi. Nós obtivemos esses, essas substâncias do mundo material. Então você não pode dizer este é o meu corpo. Então se essa é a realidade, que nem seu corpo é seu corpo, então o que você tem? O que você tem? Você pode me dizer o que você tem? Você tem alguma coisa que você realmente seja sua? Nada. Somente Guru Charan Baladeva. Somente a misericórdia de Balarama. Nós só temos a misericórdia do Guru. Qual é a verdade absoluta? Os pés de Lotus Nityananda Balarama. Que estão eternamente presentes e no mundo material. E todos os sevakas de Nityananda Prabhu Balarama, mantra o mantra dos sanyasis. Fala dessa maneira. Ele diz que se você fixar os pés de lótus Nityananda Prabhu Balarama dentro do seu coração, eu vou prestar reverências aos teus pés de lótus, eu vou abraçar teus pés. Se dentro do coração de alguém os pés de lótus de Nityananda Gurudeva estejam eternamente presentes. Então, saibam que nós temos a obrigação de nos render a esses pés de lótus, de quem tem os pés de lótus de Nityananda dentro do próprio peito, do próprio coração. Eu sou servo do servo do servo, daquele servo. E ele vai morar no meu coração. E assim todos os gurus de Vaishnava se, se tornam se satisfeitos, se satisfeitos comigo, comigo. Se os gurus de Svashnava estão satisfeitos é comigo, nada é impossível. O que é impossível? Nada. Se os gurus de Vaishnava se satisfazem comigo. No Bhagavatam, Prabhupada Bhaktisiddhanta comentava Shri Prabhupada Bhaktisiddhanta Sarzat Thakur Goswami Thakur Paramahamsa Jagat Guru dizia Je Isha Bhagavan Daya Edo Anantva Sarvatna Asrita Te Maya só mama homiti sho sigal i cannot say this body is my body Não posso dizer shikopat na kata you go and stay night and, and you in this, you know, a river beach jackal can come and eat up your body a big Você... with your body they can make a big festival ficar deitado na floresta, um chacal, um animal, pode vir e comer seu corpo. Para eles é um festival. E Que festival você vai poder fazer se você está sem corpo? Essa é a condição do corpo material. Ele pode ser a janta de algum animal. Então por que você deveria celebrá-lo, celebrar esse corpo, ou glorificar o corpo, ou viver para cuidar do corpo? Se Balarama vai dar misericórdia a alguém, se Balarama ou Baladeva ou Baladi Maharaj são nomes de Balarama, ele é a primeira expansão do Senhor Bala. Supremo, se Prabhupada Bhaksidanta dizia, se nós estamos recebendo a misericórdia do Guru do Vaishnava puro, tenho certeza que você está recebendo a misericórdia do Senhor Supremo de Krishna, de Bhagavan Sri Krishna, se você receber a misericórdia do guru dos vaishnavas puros, você está recebendo a misericórdia do Senhor Supremo. Por quê? Porque a misericórdia do Senhor Supremo não vem diretamente a nós. Não importa quantas austeridades nós façamos. Você tem que tomar abrigo num vaishnava puro, num servo genuíno de Nityananda Prabhu. Somente então você vai conseguir alcançar. Essa misericórdia. Então, se eu recebo a, a, a misericórdia do Guru dos pés de lótus, do Vaishnava que alcança a perfeição, então tenha certeza que você receberá a misericórdia do Senhor <tos> Supremo. Ananta Senanta, deva-me abençoar, nada é impossível. Eu posso até alcançar os pés de lotos de e Govinda, que são praticamente impossíveis de alcançar. Tudo se torna possível através da misericórdia do Vaishnava puro. Por isso, Narottama Das Thakur escreve isso no Kirtan. Se Nityananda Balarama distribui para mim sua misericórdia, concede sua misericórdia para mim, eu posso alcançar os pés de lótus de Eu sei que o Sr. Balarama, na sua forma de Balarama, ele não serve Radha Govinda, mas ele está lá na forma de Ananda Manjari, Ananda Então Nityananda e Balarama servem em Radha Krishna na forma de uma Manjari. Então Maharaj está falando agora de Shakti e Shaktiman, da energia e do energético, de Krishna e de de e de Krishna. No Vedanta sutra está explicado isso que Deus não é diferente da sua própria energia, que a forma, a potência masculina e a potência feminina não são diferentes. Mas nós ouvimos que Shaktiman Purusha, a energia masculina é Bhagavan Shri Krishna. Sim? Krishna é Shaktiman Purusha. Purusha significa masculino. Shaktiman, o controlador da Shakti, o controlador da energia. Ananta significa infinito, mas o nosso coração é como um, um escorpião, ele está sujo, ele está impuro. Se você alcançar o sucesso para trocar, para estender seu coração até o infinito, aí sim ele se purifica. Se você entendesse o cálculo matemático, você entenderia se você pode estender seu coração até o infinito. Eu sei que o coração é muito pequenininho, mas pelo desejo do Guru Pada Padma, do Guru dos Pés de Lótus, se você consegue estender seu coração até o infinito, se eu posso submergir no infinito, você sabe o que significa? Mergulhar Mergulhar no infinito. Então, finalmente, Goranga Mahaprabhu. Bhagavan Sri Krishna pode se sentar dentro do meu coração. Não antes disso. Porque onde ele vai se sentar? Você quer, você quer, por exemplo, comprar 10 litros de leite, mas onde está o seu pote? Se eu colocar um leite num pote pequeno, tudo vai transbordar. Não é possível, você precisa de um é, pote de milk e um pote de leite grande. Então, o seu coração também, ele tem que ficar imenso, se estender até o infinito. Mas vamos dizer de uma, melhor maneira, de uma maneira melhor, ele deve mergulhar no infinito, ele deve submergir nos pés de lótus de Nityananda Baralama. Esse coração pode acomodar Bhagavan Shri Krishna, no background de Ananta. Nós podemos, no quintal do infinito, nós podemos conter o Senhor Supremo, não é? Então, Ananta, Ananta Deva Balarama, então ele sempre serve o Senhor Supremo de infinitas maneiras, o tempo todo, servindo Krishna. Ele toma a forma do trono, do Singhasam de Krishna, na forma do travesseiro, na forma da cama, na forma dos tecidos, dos tamancos, na forma de todas as coisas que tocam Krishna, que estão ao redor de Krishna, porque Balarama é o princípio da eternidade, todas as realidades são realizadas por ele, então todos os objetos transcendentais, na verdade, são ele. Ele é Sandini Shakti, a energia da eternidade, Shakti, energia. Sandini significa existência, existência eterna. Se você descobre que algo existe eternamente, se você entende que algo existe eternamente no mundo material, isso chama-se Sandini Shakti, o poder de Sandini Shakti. Sem essa Sandini Shakti, até o mundo material seria impossível. Toda, toda a existência, o que quer que exista, o que você pode conceber e o que você não pode conceber, o que está acima da compreensão humana, o Dhamma de Vrindavana transcendental, tudo que existe, todo o universo transcendental de Vaikuntha tudo vem de Baladeva Nityananda, TAD KORNIKHARA TADDYAM TAD ANUNTA AMSHA SAMBHAVAHA TAD ANUNTA AMSHA SAMBHAVAHA Tudo é uma amsa de Balarama, uma extensão de Balarama, um braço de Balarama. TADDYAM TAD Ananta AMSHA SAMBHAVAHA Amsa significa braço. Então, entendam uma flor, pensem numa flor de lótus transcendental. Uma flor de lótus não material, a Prakrita. Prakrita é material, a Prakrita é transcendental, não material. A Prácrita. De Milhares de pétalas. Nós tente entender. Sahasra means mil. Mas essa palavra não, não se limita ao milhar. Às vezes ela quer dizer mais. Então, essa palavra é, é pronunciada em muitos mantras. Ela significa no dicionário mil, mas não significa mil. Pode significar milhares, infinitos. Você acha que o Senhor Supremo fica somente dentro de uma realidade que tem mil pétalas, que tem mil? É, pétalas de realidade, não. O Senhor é infinito. Isso significa infinito nesse caso. Incontáveis, milhares. Então, o Dhamma sagrado, a realidade sagrada, tudo o que existe. Nós temos que tentar realizar, realizar. Realizar, inclusive, o que está além da compreensão humana. Muito bem. Toda a existência é possível pela misericórdia de Balarama, de Baladi Maharaj. Diretamente existe Gokuladama, a realidade transcendental. Indiretamente existe esse mundo. No curso de viajar essas 84 Oito milhões quatrocentos mil espécies de vida nós vivemos numa condição penosa ao atravessar todas essas espécies se você pudesse ver as suas vidas precedentes todas as vidas precedentes. você ficar horrorizado, meu Deus, eu fiquei nessas posições. eu fui um animal na África numa vida passada, meu Deus. Você vai ficar horrorizado, você ia ficar com medo se você enxergasse suas vidas passadas. Jagat Prakash. O tolo Jagat Prakash. Ele era uma cobra na vida passada. E ele quer ensinar Vedanta para Lakshmandesi, para Ramanuja. Então, está escrito isso nos passatempos de Ramanujacharya, que o seu guru, que na verdade era um Mayavadi, queria ensinar Vedanta para o próprio Lakshman, que era para o irmão de Rama, que voltou na forma de Ramanujacharya. Então, como que nós ficamos sabendo disso? Porque um fantasma que tentou uh, uh, uh, uh, Tentou possuir o corpo de uma princesa. Então, esse fantasma, ele criou um grande problema. E o rei tentou liberar a filha dessa possessão. Mas não, ele não conseguia fazer nada, porque não é com dinheiro que você se livra de uma possessão como essa. Então, o que aconteceu? Como nós ficamos sabendo essa questão da serpente? Ah, então, ah, ele precisou da água que lavou os pés de lótus de um verdadeiro Vaishnava, de um Brahmana puro. Um Brahmana que não é um Vaishnava, na verdade, não é um verdadeiro Brahmana. Então, porque o Brahmana é um Vaishnava. Você não pode ser Vaishnava e não ser Brahmana. Não porque você tomou nascimento na Austrália. Se você é um Vaishnava, você é um Brahmana. É por isso que eu amo todos vocês. Por quê? Porque eu penso que os Vaishnavas vieram até mim. Eu preciso cuidar de vocês, vocês, servir vocês. Não posso errar. Você pensa que você, que, eu, que você veio da Austrália e que eu seja um guru. Mas eu penso que eu sou um guru, uma vaca. Você pensa que eu sou um guru e eu penso que eu sou um guru, uma vaca. Eu sempre penso que vocês são os Vaishnavas, não eu. Como eu posso satisfazê-los para que eles me abençoem? Então, um Vaishnava da Austrália, um Vaishnava da Rússia, isso não existe. Todos os Vaishnavas são grandes Brahmanas. Se eles alcançam as purezas, assim como Mahaprabhu nos ensinou, aquele que está fazendo vida devocional perfeita, hum? eu não posso dizer, você é um Vaishnava, mas você não é um Brahmana. Isso não existe. Isso é uma concepção equivocada. Se eu aceito você como, como Vaishnava, se eu ouço o seu Harikata, eu não posso jogar você no lixo. Haridastakur, por exemplo, companheiro eterno de Mahaprabhu, ele recebe o título mais elevado de todos. Namacharya, o acharya dos santos nomes, o mestre espiritual que representa a pureza dos santos nomes. Ele foi dado para Haridas Thakur por Mahaprabhu, pelo avatar dourado, mesmo ele tendo nascido numa família de muçulmanos. Eu gostaria de tomar a prachada das mãos de Haridas Thakur, que meus antepassados ficariam muito felizes se eles soubessem que eu recebi os remanentes do prato de Haridas Thakur. Então, como eu poderia dizer que alguém é muçulmano ou que alguém é, é australiano ou russo? Não existe isso, se alguém se torna um Vaishnava puro. Então, Sanatana Goswami, Rupa Goswami, eles são Vaishnavas perfeitos. Nas vidas precedentes, eles vieram do Baradraj, de uma linhagem, os antepassados deles eram de uma família muito elevada. Mas eles ficaram com Haridas Thakur e tu a prachada que ele comia. Então, eles não desprezavam Thakur, que era de uma família muçulmana. Eles diziam, os seus pés de lótus é o lugar perfeito para que nós fiquemos. Por favor, Thakur, permita que nós fiquemos aqui. Por favor, fiquem. Se Rupa e Sanatana ficavam lá, como é que nós podemos imaginar que existem pessoas que sejam Vaishnavas e que sejam, não sejam elevadas? Não existe isso. Então, o nosso Siddhanta deve ser perfeito. Nós temos que é, sintonizar o nosso Siddhanta, a nossa filosofia, com a nossa realização. Eu não posso dizer uma coisa e sentir outra. Isso não é bom. Nós estamos atravessando infinitas vidas. Viajamos, vivemos por infinitas corpos, infinitas vidas. Prabhupada Bhaktisiddhanta explicava isso nos seus Harikatas. Esse é o Sanatana Shiksha, a instrução que Mahaprabhu dá a Sanatana Goswami, ele diz, na viagem que a alma faz dentro desta Brahmanda, dentro deste gigantesco cosmos, pela misericórdia do Guru Vaishnava, nós podemos receber Bhakti, finalmente. Caso contrário, não é possível. você sabe como é a viagem da alma, é uma viagem dolorosa, atravessando infinitos corpos em 8 milhões e 400 mil espécies de vida, nascendo e morrendo. Bhakshinam Selaksham, Krimayo Rudra-Sankhaka, Trinsat Lakshani Pasa Chatur Lakshani Manavaha. This kind of pronouncing you are Brahmin double, you have to pronounce this way, you have to pronounce this way, follow, exactly, Jalajanava Lakshani, account, do you have pen Você tem caneta e papel? Jalajanava o que significa que, nós, que existem 8 milhões e 400 mil espécies de vida? Então, o Bhagavata vai dizer que existem 9, 900 mil espécies marítimas aquáticas. Depois existem as espécies que não se movem: as plantas, as uh, árvores. São uh, 200 mil. Conte. E depois, vocês estão contando? Existem 100, milho, 100 mil espécies de pássaros. E depois, os insetos, as espécies dos insetos, os vermes que moram na terra. rudra Sankara, rudra 11. eleven rudro Rudro-ekadas-rudro. eleven rudro. Como é bem descrito isso no Bhagavatam? So, Como é possível que eles soubessem isso? So, Kramayo rudra sankara Kramayo rudra então tem 3 milhões de uh, animais e 400 mil espécies humanas. Os que estão nas tribos, uh, diferentes formas de seres humanos. Agora calcule tudo. 8 milhões e 400 mil. As teorias do Darwin descobriu naquela época 8 milhões. Passou a vida inteira contando. Ele disse, a minha vida foi horrível. Foi a vida de um louco na floresta contando espécies, morando na floresta sozinho comendo coisas terríveis na floresta, a vida inteira. Depois, de, Antes de abandonar o corpo, ele disse, minha vida foi terrível por conta dessa pesquisa que eu fiz. E mesmo assim ele não chegou ao número perfeito. Ele disse 8 milhões na época. Mas e cadê as quatrocentas mil que estão, sol... que estão faltando? Está escrito no Bhagavatam e no Padma Purana. Pachinam dasarachanam, Kirmayurudha Sanchaka, Lakshani Pasavaha, Chatur Lakshani Mahavaha. Então, durante essas viagens, durante a viagem da alma, ela vive através de 8 milhões e 400 mil. Não significa que você viveu 8 milhões e 400 mil vidas. Na forma do inseto, de insetos, por exemplo, você pode ter nascido milhões de vezes. São 8 milhões e 400 mil espécies, mas você pode ter ficado dentro de uma espécie um milhão de vidas. Não significa que você só viveu 8 milhões e 400 mil vidas, não, não. Significa que cada, dentro de cada espécie você pode ter nascido em milhões de vezes. você não acredita nos Vaishnavas, Olá. se você acreditasse, você entenderia que a prosperidade está voando no céu. Meu meu Gurudeva era tão pobre, Bhakti Pramodh Purigasana Maharaj. É. Ele, ele era muito pobre, mas ele sabia dar conselhos e as pessoas que vinham pedir conselhos materiais, ele falava, você quer dinheiro, então faça assim. Ele pegava... Dois, dois grãos de poeira do chão, colocava na sua cabeça e a pessoa ficava milionária. Porque o Guru pode dar tudo que você quiser, até os pés de loto tirar a Govinda De tão poderosa é a poeira que está aos pés do pé de loto, dos pés de lótus do Vaishnava Puro, mas você não tem fé. Esse é o seu problema. Então, o verso com que nós começamos, nós vamos explicar, diz Maharaj, para que a gente possa continuar. E que verso é esse? Se Deva, se a divindade infinita, Balarama, a divindade da existência eterna, nos abençoar, se Balarama nos abençoar, nós podemos alcançar tudo. E como ele vem até nós? Na forma do Vaisnava puro, para nos proteger. Ele vem na forma do Vaishnava puro. Ele apareceu na forma de Bhakti Rakshakshidra Goswami Maharaj, de Bhakti Pramodhpuri Goswami Maharaj, de Bhakti Pragyana Kesha Goswami Maharaj. Ele apareceu o mesmo Balarama. Se você voltar, a original, o Guru Tattva, é único. É o próprio Balarama. Você não deve dividir o Vaishnava. Os Vaishnavas puros são únicos. São vem de uma única fonte do próprio Balarama. Mas existe uma condição. Nós precisamos alcançar. Nirvalika. O coração tem que estar limpo. Senão você não os reconhece os Vaishnavas puros. Você não tem nenhuma... É, tem um truque dentro do seu coração. Você não tem que querer fazer política, querer obter coisas materiais, senão você não consegue receber essas bênçãos. E Balarama procura... Quem, onde, quem é a alma condicionada que está com o coração limpo? Onde ela está? Deixa eu vê-la. Nesse país, naquele outro país? O Senhor Balarama tem infinitos olhos, ele observa tudo. E de acordo com isso, ele arranja nossa, nossa Bhakti, nosso caminho de relação a Bhakti. Se alguém vai receber a misericórdia de Ananta Deva Balarama, tal pessoa tem duas condições. Parecem que são duas condições, mas na verdade é uma só. Você tem que tomar abrigo aos pés de lótus do Vaishnava com todo o seu coração. Você não tem que guardar desejos materiais escondidos. Parecem duas condições, mas na verdade é a mesma. Se você tem algum desejo escondido, então você não se rende totalmente. É uma questão matemática. Entende o que eu estou dizendo? Essa condição ela é descrita, representada de duas ma maneiras. Então, quais são? Uma, você tem que tomar abrigo do Vaishnava com todo o seu coração, entregar tudo. E dois, você não tem que ter duplicidade, você não tem que ter desejos materiais escondidos, servir para obter coisas, para conseguir alcançar riqueza, ou um bom casamento, ou fama, ou o que quer que seja. Se você tem essas duas coisas, escondidas em você, se você não consegue standard, se render porque, e, e você tem desejos escondidos, aí você não vai fazer Bhakti. Entendam? Eu estou I dizendo o que allow está nos manuscritos, o que foi explicado pelos Vaishnavas. Eu não posso permitir que você faça o que, você, que vem na sua mente. Vamos supor que você esteja entendendo, things. aprendendo a etiqueta, and and the etiqueta. The mas I mesmo assim, eu não vou dizer que você é um Vaishnava perfeito. Essa é a concepção do Paramahamsa. O Paramahamsa vê todos como um Vaishnava puro. Mas isso não significa que você já seja esse Vaishnava puro. Você tem que aprender o comportamento do Vaishnava puro. E qual é a etiqueta? A etiqueta número um é amor por Krishna. Não significa que você vai tomar banho dez vezes por dia, não é isso. Eu não vou pegar, por exemplo, misturar, misturar uma coisa que eu já tenha comido com a boga, com a preparação e oferecer aquilo para o Senhor depois que eu já tenha contaminado o alimento. Tem uma lógica. Você tem que aprender e alcançar a perfeição. Você tem que alcançar a perfeição. A questão não é onde você nasceu. A questão é que você vai ter que aprender a perfeição com os Vaishnavas. do comportamento, da ética. E essa perfeição é o que vai comprovar o seu amor pelo Senhor Supremo. Não é uma questão mecânica. Você tem que provar o seu amor por Krishna. E como que você prova o seu amor por Krishna? Se rendendo ao Paramahamsa. Essa pureza, esses banhos, esse cuidado com a prachada, tudo isso significa o amor pelo Senhor Supremo. Que tipo de pureza? Não é só trocar de roupa cinco, cinco vezes por dia. Sim, você tem que seguir o que está explicado. Quando nós alcançamos essa perfeição, então nós recebemos a misericórdia. É por isso que Madhavendra Puripada explica. E Nós temos que fazer esse processo passo a passo. Oh, Senhor, Madhavendra Puripada disse, eu não posso tomar, não tenho tempo para ficar tomando tantos banhos. Por quê? Porque eu estou fazendo serviço. O Krishna perguntou para ele por quê? Ele disse, porque eu faço serviço para você. Eu não tenho. Ah, não, peraí. O Maharaj está querendo fazer uma, uma ironia. Madhavanda Puripada nunca disse para Krishna, eu não posso. Eu preciso entender o que o Maharaj está falando. Ah, então, no um serviço direto a Krishna, os habitantes de Vrindavana não têm tempo para, uh, uh, uh, uh, por exemplo, cantar mantras, para seguir essas regras, porque eles estão sempre servindo Krishna. Se alguém, por exemplo, se achou da falasse para Krishna, Krishna, não posso servir você agora porque eu tenho que cantar os mantras da iniciação, ele ia falar o quê? Vem aqui me servir. Naquele estágio seria inútil seguir regras. Então, tem uma Vaishnavi que, por exemplo, o Maharaj está contando o caso dela, que ela é tão pura que as deidades pedem comida para ela. E ela fala, não, agora eu preciso tomar banho porque eu estava escovando os dentes. E eles falam, não quero saber, me traga comida, porque ela já estava purificada. Ela com o mesmo pedaço de madeira que ela esfregava os dentes, ela virava o kichur e servia o Senhor Supremo. E Gopala queria tomar, a deidade dela queria tomar a autista dela, os remanentes dela, porque ela era pura no coração. Em Vrindavana, por exemplo, os Vrajavasis. eles não ligam para essas regras, porque eles estão acima delas. Mas essa já é uma relação muito profunda com o Senhor Supremo. Uma relação então, extremamente profunda. Então, Madhavanda Puripada vai dizer para Krishna, ó oh, Senhor Supremo, eu, eu não tenho tempo para fazer todas as, para seguir todas as regras, porque eu preciso servir você. Mas nós temos que alcançar esse nível. Senão, bhakti rak -ra shak não vai permitir se você quiser entrar à força, dizer, olha, está vendo, eu sou um brahma, eu recebi o cordão bramínico. Não, isso não funciona assim, você tem que se purificar. Para chegar nesses níveis elevados, você primeiro alcança a perfeição e depois que você alcança a perfeição, seguindo as regras, você pode deixar as regras para trás. Então a condição no presente é complexa Porque eles quebram as regras antes das pessoas alcançarem a pureza Eles já acham que tudo pode ser permitido Não, porque eles estão dizendo que eles já alcançaram a perfeição Não, você primeiro segue as regras Alcança a perfeição e depois você pode abandonar as regras Não o contrário Você não pode, sem ter alcançado a perfeição, jogar as regras fora e eu preciso explicar isso. Você entende então esse verso? Narutama Dastakur chorava. Gurudeva. Guru Deva. Eu estou sempre preso na luxúria, me ajude. Mas você só pode se livrar da luxúria quando você recebe a misericórdia do Vaishnava Puro. Concentre-se nessa última linha. Então, essa, essa palavra significa aqueles que. Deva maya Deva maya Krishna pronuncia ah, Essa expressão Chamando maya de mayadevi Deva maya Dizendo que ninguém pode superá-la Sem a misericórdia do Puro. Ninguém pode dizer Eu vou derrotar maya Eu posso derrotar maya É impossível então o Senhor Supremo fala isso no Gita. É impossível superar a minha ilusão, a minha energia ilusória. Somente aqueles que já receberam a minha misericórdia podem superar Mama Maya. Mamamaya Durataya, diz o Senhor Supremo. Durataya diz impossível. É 100% impossível, mas só se torna possível com a misericórdia dele, com a misericórdia de Krishna que vem através da misericórdia do devoto puro, de ninguém mais. Mas por mim, por minha voz. Se eles vão ser e bem rodando o espírito, 100% do coração, então eles podem se aproximar. Por Caso contrário, não. Eu sempre posso. Mesmo em Bhagavatam ele retémado, então, no Bhagavatam está escrito que, nós não, que o Vaishnava não pode se sentar nem com sua mãe e com sua filha sozinho. O Sanyasi, ele faz um voto de renúncia, a aproxim, inclusive à aproximação com a forma feminina. Então, vejam que nível nós temos que alcançar. Não é só porque eu ponho a tula no pescoço e saio cantando Hare Krishna, não é isso que é o processo. Nós temos que alcançar um nível elevadíssimo. Está explicado no Bhagavatam. Até o mais elevado erudito védico, o um pandita mais elevado. Ele pode cair a qualquer momento. Está explicado então, no Bhagavata. Maya é perigosíssima. Então, você não é talentosíssimo. Ele pode perder a paciência. Não acredite na sua própria mente. Você, se você tiver autoconfiança, é péssimo. E confiança, e nem autoconfiança nenhuma também é péssima. Se você tiver confiança demais, você vai cair. Se você não tiver confiança também, você cai. Então o que fazer? Você tem que ter fé no Guru Vaishnava, no Vaishnava puro. Essa é a sua confiança. A sua confiança vem do Guru Maharaj, do Guru dos Pés de Lotus. Eu, eu não posso dizer, eu tenho confiança em mim mesmo, não. Talvez sim, você tenha confiança, mas isso não vai funcionar. Eu posso falar na frente de quem for, do presidente dos Estados Unidos, do presidente da Índia. Se os presidentes da Índia ou do, da Índia estiverem sentados Sim. na minha frente, para mim não vai mudar se você colocar eles ou uma cabra na minha frente. Eu não vou dar mais importância para eles ou para a cabra. Mas de onde vem essa minha confiança? O fato que eu não vou ficar é, agitado com a presença de uma personalidade tão importante, materialmente importante. Vem do Vaishnava puro, da minha rendição ao Vaishnava puro? Eu não tenho confiança... Eu não tenho a, a auto, a autoconfiança independente. A minha confiança vem do fato que eu jamais vou trair meu, o Vaishnava puro aos pés de do qual eu me rendi. Entendem? Ela não vem de mim. Eu tenho confiança e não me impressiono com a posição material dos demais porque eu confio no meu Guru, não no Vaishnava puro, não porque eu tenho uma força interna que dependa só de mim. Diz Maharaj. Então, nós temos que entender que todos os companheiros eternos do Senhor Supremo, Sakas de Krishna, todos eles são manifestações de Balarama. Todos eles são Balarama. De maneira infinita, Deva pode servir o Senhor Supremo. De maneira infinita, porque Ele é o Senhor Supremo. Ananta Deva é Balarama, Ashi, ele é o Senhor Balaranta, Supremo. Ananta, Ananta, Ananta, Ananta significa infinito. Então Balarama é Sandini Shakti, a potência Oguu, da existência o infinita, o infinita o da existência eterna. É por isso que nós o chamamos também de Ananta Deva. Eu, eu estou dando evidência desse mantra de Shambhava, porque eu não estou inventando essa aula. Eu estou trazendo evidência do Bhagavatam. Aquele Nityananda é o Guru. Nityananda é considerado mais importante do que o próprio Goranga. É Krishna quem vai declarar isso. Balarama é o próprio Krishna. Mas existe uma diferença. Eu não vou dizer como um Gia que Balarama vai tomar a forma de Krishna e vai dançar com as golpes de Krishna. Não! Oh, lembre-se, hoje você publica esse artigo. Para quebrar essa... Essa, essa, essa filosofia errônea porque muitos sarragias vão dizer que Balarama se transforma em Krishna e dança com as golpes de Krishna. Não é assim que acontece. Balarama tem uma raça, como Maharaja Chama explica, ele tem uma raça separada de Krishna com as suas golpes. Ele não dança com as golpes de Krishna. E tem gente que nega que ele dança. Não, ele dança. Ele também usa, ele também pode usar a pena de pavão sobre a cabeça. Cuidado com os acharyas que publicam artigos imperfeitos, como sarragias, como falsos sarragias. Nós já explicamos sobre o que significa a palavra sarragia em outras aulas. Então, eu não preciso que muitas pessoas ouçam meu harikata, eu preciso que pessoas que tenham sinceridade ouçam esse harikata. Eu não estou num grupo, não faço parte de uma instituição, eu sou neutro. Vocês todos querem participar de um grupo. E aí os grupos vão dizer, não, não vá ouvir Shambaba porque nós estamos no nosso grupo. Não venha então. Eu fico feliz que as pessoas que estão é, é, divididas em associações, e instituições, não venham até mim. Não precisam vir de Shambaba. Então, as expansões de Balarama servem Krishna para sempre. E nós viajamos por infinitas realidades, porque isso está ligado com a nossa Swarupa. Por quê? Porque viajar está dentro da sua Swarupa. Você não está entendendo o que eu quero dizer com isso? Você tem que viajar. Você tem que estar como pássaro, como peixe, como inseto. Esse princípio vem da sua forma espiritual eterna, mas você não consegue entender isso. Por quê? Quando você é, alcançar a sua forma espiritual eterna, alcançar a sua perfeição, você vai viajar no Dhamma, na realidade sagrada de Krishna, na realidade transcendental. E agora você viaja de maneira negativa, você viaja nas formas, nas espécies materiais. Mas na verdade, com a sua forma perfeita, você vai viajar pelo universo transcendental. E aí você não vai mais nascer aqui. O Dhamma Parikrama, que acontece pela, pela, pela potência do Devoto Puro, pela misericórdia do Devoto Puro. Gurudeva Shilabharati Maharaj, escreveu a mesma coisa de Shambhava. E Das Dastakur também escreveu isso no Kirtana. A questão não é, vamos... vamos Viajar pelo mundo material, não é esse o objetivo. O nosso objetivo não é viajar no mundo material. Nós viajamos no mundo material quando nós estamos presos por Maya. Mas quando nós nos liberamos, nós viajamos dentro dos passatempos de Krishna. Então a sombra dessa viagem pelos passatempos de Krishna é o que nos prende na matéria. Nós temos que nos purificar para conseguir viajar nos passatempos de Krishna. Quanto tempo o Nivasacharya ficou em Vrindavana? O Shamananda Prabhu, quanto tempo? Não é uma questão de quantos anos. Eles existem lá eternamente. Você pode viajar segundo a sua mente na realidade material, mas isso não é uma viagem verdadeira, é uma ilusão. O que, que significa o dama? O dama é Nityananda. A morada sagrada de Krishna é o próprio Nityananda, é Balarama. Nityananda e Balarama são a mesma personalidade. Balarama nos passatempos de Krishna e Nityananda nos passatempos do Gauranga Mahaprabhu. Então ele pede para que nós organizemos o Dhamma Parikrama para as almas condicionadas. E agora eu vou voltar para este verso. Eu queria dar uma evidência deste verso. E que evidência eu queria dar? Que Krishna e Balarama não são diferentes. Mas isso não significa que eu vou confundi-los. Pensar que Balarama dança com os golpes de Krishna não é assim. Isso é uma opinião imperfeita. O que, que significa que eles são dife não diferentes? Existe uma ciência secreta no serviço. Balarama serve Krishna. Se você não entender isso, você vai se confundir. E você, como um tolo, vai dizer que Balarama toma a forma de Krishna e dança. Com as golpes, não. Isso não está escrito em lugar nenhum. Onde foi encontrado? Está no Bhagavatam? Está no Chaitanya Bhagavatam? Não, não está em lugar nenhum. Isso não está escrito. Essa é a condição. O mundo todo está correndo de um lado errado. Se ele falar, ele pode tocar na nossa peça. Porque eles têm cinco pontos. Só isso pode ser. So, Vasudeva Kalananta. Então, este mantra diz: Vasudeva então, Kalananta. Vasudev Kalananta. O grupo habita. Vasudeva é o tempo infinito. Harer Priyo Chikinsaya. Está escrito, então. Aerial Wife que o Shabda Brahman, a voz do éter anuncia que primeiro Balaji nascerá. O que significa Sarat? O que significa Sarat? O que significa Sarat? Aquele que não é controlado por ninguém. Ele não está sob o controle de ninguém. So, Bhagavatam, no Bhagavatam written, está escrito que Ananta Balarama, que não é diferente de Krishna, vai nascer primeiro. Para servir Krishna, ele vai nascer antes de Krishna. Chikisaya significa para procurar a satisfação de Krishna. Todas as atividades do Krishna, Guru dos Vaishnavas são para a, Krishna, para a satisfação do Senhor Supremo. Para satisfazer Krishna. Krishna. Krishna. Ananta Deva se manifesta Anantadeva antes Anantadeva, dele. Balarama. Isso está escrito no Bhagavata, não sei o que disse isso. De Shambhava. Então primeiro vem ele, já está escrito assim, ele tem infinitos olhos, Sahasra significa milhares, então aquele que tem infinitos olhos se manifesta antes de Krishna para servi-lo. Então Balarama nasce antes de Krishna. Ele virá antes. Para criar um background, para criar uma, um, o habitat, a perfeição, Krishna manda seus associados antes dele, para preparar a realidade para que ele possa se manifestar. Essas são as regras. É assim que se manifestam os avatares. Você não pode convidar Krishna para um lugar onde não está purificado, não está perfeito. Nossa Advaita Acharya se manifesta antes de Goranga Mahaprabhu. E nós temos que agradecer mais a Adwaita Gosai do que o próprio uh, uh, uh, Goranga Mahaprabhu. Porque sem a Gosai, Mahaprabhu não teria vindo. Então é por isso, entendam a perspectiva. Se o Vaishnava é quem traz Krishna, nós temos que estar mais gratos ao Vaishnava. Então, Maharaj está fazendo um paralelismo entre a Dwaita Acharya, que se manifesta antes de Mahaprabhu Iora, para que Mahaprabhu venha, com Balarama. A Dwaita Gosai também é uma expansão de Balarama. A Dwaita Acharya. Então, o Vaishnava vem antes, o servo de Krishna vem antes. Advaita Chara e Nityananda são não diferentes, por isso que quando Advaita Gosai vem, ele escreve estes versos, avadut avinno, é Nityananda, não diferente. A vaduta significa, é, está, é uma palavra relacionada ao comportamento de Nityananda, que está acima das regras. Então, dentro do, do coração de Vrindavana, de Goloka, é Vrindavana. Então, dentro dessa realidade transcendental, no centro dela, Ba Balarama vem como o irmão mais velho de Krishna, ele se manifesta nessa, nesse papel. Se Balarama corrige Krishna, isso é chamado de Krishna Seva, de serviço a Krishna. Se ele falar, oh, não faça isso, não, eu não permito que você vá, eu que vou. Porque pode haver alguma briga, pode acontecer alguma coisa. Balarama protege Krishna e dá bronca em Krishna para o prazer de Krishna. Porque Krishna interpreta um papel né, de irmão mais novo de Balarama. Eu vou resolver o problema, Balarama diz. Mas isso não é para, para sobrepujar Krishna, sim para amá-lo. Esse é o poder do amor de Balarama. É tão forte. Que o amor é tão forte que ele quebra as barreiras entre eu e você. Que ele vai quebrar a barreira entre eu e você. Esse é o poder do amor. Assim nós temos que amar o Vaishnava. Para que não haja barreira entre o coração dele e o nosso. Para que nós realizemos o seu desejo. É assim que nós devemos servir. Sem barreira. Através do poder do amor, que destrói qualquer barreira. A barreira que pode haver entre eu e o Guru, entre o Vaishnava Puro. Essa é a excelência do nosso serviço. Essa é a excelência divina. Então... Balarama vai brincar com Krishna para uh, satisfazer Krishna em seus passatempos. Somente Balarama pode pôr uma, uma, uma pena de pavão sobre a cabeça. Uh, Vishnu Naraya não pode usar. Ninguém mais. Além de Krishna, só Balarama. Okay, now. There I can show you a jugal ke Krishna balava. Singing and playing on grates as grandfather. Very nice. So, although Maharaj originally mood is called Mula Sankarsana. Balarama é chamado de Mula Sankarsana. Sankarsana. O que significa esse nome de Balarama? É o título que ele tem, porque ele é aquele que usa o arado para cultivar o nosso coração. Por isso ele é chamado de Sankarshan. Sankarshan, Sankarshan. significa, San significa perfeito. Karshan significa cultivo da terra. Então, o cultivo da, da alma é feito por Balarama. Por isso ele é chamado de Sankarshan. Olá irmão Krishna purvaja. Namaste to Namaste Mussalayu. Namaste Devadikanta. Namaste Bhaktosha. Namaste Bolinam Sesho. Namaste Dharni Dharam. Olá irmão Namaste to Krishna purvaja. You are the elder brother of Krishna. I pray you. Esse mantra diz você é o irmão mais velho de Krishna e por isso eu rezo primeiro para você. Eu, se eu for prestar reverências para Goranga e para Nityananda, se eu prestasse primeiro para Mahaprabhu, ele ficaria bravo comigo. Primeiro preste reverências para Nityananda, pois ele é o guru. Quem fazia, cometia esse erro era corrigido, corrigido pelo próprio avatar dourado. Me salve, Gurudeva, me salve, Gurudeva. Assim nós temos que orar. Não adianta rezar para Krishna, ele não presta atenção. Oh, irmão mais velho de Krishna, por favor, me salve, diz esse mantra. Nós temos que orar para Balarama. Pois ele é a Guru Tattva. Ele é o princípio de Shri Guru. Ele é o irmão mais velho de Krishna. Krishna não vai prestar atenção em nós se nós não uh, orarmos para Balarama. Krishna está sempre ocupado em seus pode passatempos. Balarama toma tattva. conta de todo o Jivatattva. Então, Jivatattva, o princípio da Jiva, as verdades sobre a alma, pode ser dividido em Nityabada e Nityamukta. Nityamukta, eles nunca encontraram Maya, porque eles são eternos. Por quê? Não tem uma explicação. Eles, são, eles pertencem a, a, Nara, a, a, a Balarama. Então, Maraj está fazendo uma comparação de dois times de futebol. Por que, que eu estou nesse time? E por que que meu irmão está no outro time? Isso não é uma questão. Estão jogando. Esse é o passatempo. Nós não, estamos, nós não temos que questionar por que nós estamos em dois times. Nós vamos desfrutar do jogo dessa maneira. Por que, que você está jogando? Eu jogo porque eu gosto de jogar. Não, a gente joga porque jogar é gostoso. E Krishna gosta de brincar com os mundos infinitos. É por isso que existem essas almas. Então toda diva vem de Balarama. Tome cuidado com isso. Não diga de outra maneira, não entenda de maneira errada. Então ele manifesta dois tipos de almas, as almas eternamente liberadas e as almas eternamente condicionadas, que precisam fazer Bhakti para sair do universo material. Que somos nós. Então o mesmo Balarama brinca com Krishna imatura, brinca com ele em Vrindavana e brinca com ele imatura. Mas há uma diferença nessas formas. Então, em Vrindavana, eles têm Gopa Gopabhesh. Eles têm o papel de serem Gopas, de serem vaqueiros. Então, é, não importa onde eles tenham nascido, porque as pessoas vão discutir aonde nasceu Krishna, se matura ou em Vrindavana. Porque Balarama vai aparecer no ventre, em primeiro lugar, ele aparece no ventre de Deva aqui. Mas no sétimo mês ele sai do ventre de Deva aqui e, e é transferido para o ventre de Hirohini. Então é simplesmente uma questão de aparecimento. Primeiro ele aparece dentro do ventre de Deva aqui, depois ele aparece dentro do ventre de Hirohini. Porque Balarama é eterno. Tem gente que vai dizer que Balarama nasce um ano antes de Krishna, não, mas não é assim. Eu já expliquei isso num karikatá que eu dei muitos anos atrás na frente de um grande público de Shambhaba. As pessoas têm concepções equivocadas sobre a diferença de idade entre Balarama e Krishna. Não é, ele não nasceu um ano antes. As pessoas que dizem isso estão equivocadas. Se ele tivesse nascido um ano antes, e por que que os dois estariam ambos engatinhando? Então, enquanto Krishna estivesse engatinhando, Balarama já estaria andando. Mas está escrito no Bhagavatam que os dois engatinham ao mesmo tempo, está escrito que os dois engatinhavam no, no, no, no pátio de Nanda Baba. Como é possível que os dois engatinhassem ao mesmo tempo se um fosse um ano e pouco mais velho que o outro? Gargamuni, quando ele vê Balarama, ele vem dar o nome a Balarama. Gargamuni diz: Nossa, como ele é poderoso, ele é muito forte. Por isso que ele se chama Bala. Bala significa força. Galarum, Bala, Gargamuni explica o nome de Balarama. Você não pode, você não pode dar argumentos diferentes. Está escrito tudo isso no Bhagavatam. Gargamuni diz, está escrito que Gargamuni vê os dois. Se Balarama é for, forte e ele se chama Bala, se ele tivesse um ano de idade, ele já estaria andando. Se os dois estão engatinhando, a própria, a própria é, é, informação que Gargamuni nos dá, dizendo nossa, como esse bebê é forte, comprovaria que ele estaria andando com um ano, um, um ano e pouco, se ele fosse um ano e um pouco mais velho de Krishna. E se os dois estão engateando ao mesmo tempo que eles têm, na verdade, um, eles não têm um ano de diferença. O Balarama se manifesta primeiro no ventre de, de Devakima. E depois ele passa para o ventre de Irohini. Para abençoá-las. Isso foi transferido por Yogamaya. Ele vai nascer em Vraja do ventre de Rohini. Porque existem formas simultâneas de Balarama. Então, em Vrindavana, eles têm Gopavesh, eles têm as vestes de um vaqueiro. Mas o Krishna de Mathura, ele não usa a pena de, de, de, de, de, de pavão. Nem Balarama em Mathura e nem em Dwaraka eles vão usar a pena de Bavala. Eu já expliquei isso nas aulas sobre Brihad Bhagavatam. Eles não usam nem a flauta em Dwaraka. Eles não usam Vamsi, Vamsi é a flauta de Krishna em Mathura nem em Dwaraka, só em Vrindavana. Então, em Balarama, em Vrindavana ele é chamado de Mul Sankarsana, o Sankarsana original, ele vai servir Krishna em Vrindavana, em Mathura, em Dwaraka, em todos os lugares. Então existe em volta de Vrindavana o chatur -viuha. ele vai ser Vasudeva Sankarsana Aniruddha Pradyumana, as quatro formas que vão existir nas quatro realidades ao redor de Vrindavana. Quando ele se manifesta nessas quatro realidades que são como um quadrado que fica em volta da ilha de Vrindavana. Então eles estão manifestados dessa forma. Então esse Sankarsana que está numa das quatro realidades que ficam ao redor de ele vai se manifestar como o Avatar. Um é o Mahavishnu, da forma do Mahavishnu, cujos poros manifestam infinitas bramandas. Então ele é chamado de Karanakashai Vishnu, o Mahavishnu, que vai manifestar os universos. Essa é uma expansão de Sankarsana, do próprio Balarama. Então depois tem Garbodakashai, que é o Vishnu que vai estar na estrela polar, né? olhando para as Bramandas, controlando as Bramandas. E depois as divas vão entrar dentro do universo. Então a Niruda, que, que dorme no oceano de leite. Garbodakashai é aquele que vai manifestar o Brahma do seu umbigo. O Brahma vem do umbigo de Garbo da e Vishnu. E os 14 universos, os 14 níveis planetários se manifestam na sequência desse do, do caule da flor que manifesta a Brahma louca. Então Maharaj está contando as expansões de Balarama como Mahavishnu, Garbhodakasha e Vishnu e depois Kishirodakasha e Vishnu, que é o Paramatma no coração de todas as jivas. Então quando o Vishnu exala, infinitos universos se manifestam. but still, is expansion, all all everything. Então tudo é o mesmo. Krishna tem essas expansões, mas a cor das das suas formas do seu corpo transcendental muda de cor. E essa é essa a diferença que tem entre ele e Balarama. A cor do corpo, o resto é todo igual. Krishna é de um azul transcendental e Balarama é de cor branca como a do trovão, como a do raio. Um verso muito importante. Isso é muito importante. Também você pode dizer... Então nós podemos dizer sempre que a primeira expansão de Krishna é Balarama. E ele é tudo em um, tudo que existe é Balarama, ele é Deva. mas Krishna está fora desse cálculo, pois tudo que existe, existe para servir Krishna, e Krishna é o Senhor Deus o desfrutador de tudo que Balarama manifesta. Então, tome cuidado, entenda isso. Então, ao redor de Vrindavana existem quatro realidades, como um quadrado: uma piscina, de, um oceano de leite. No centro fica Goloka Vrindavana, e nas quatro, nos quatro lados do quadrado ficam as quatro primeiras expansões de Balarama: Sankarsana, Niruda, Pradyumna e Vasudeva. E de Sankarsana sai o Mahavishnu. Então Balarama vai servir Krishna de infinitas maneiras e infinitas realidades. Mas mesmo assim, Balarama não se satisfaz, ele quer servir mais. Dentro de Vrindavana, você às vezes vê que Krishna massageia os pés de lotes de Balarama, do seu irmão mais velho. Você poderia dizer: Ó, oh, Maharaj, como é possível? Krishna vai servir Balarama? Não. Se Krishna passageia Balarama, é porque esse é um seva que Balarama está fazendo. É um seva que Balarama está fazendo a Krishna, um seva para Krishna. Porque se Krishna se satisfaz dessa maneira, então Balarama sente que o seu serviço se, se realiza. Balarama permite que isso aconteça porque Krishna assim fica feliz. Nada mais. Balarama permite que Krishna sirva seus pés de lótus. Por quê? Porque Krishna vai ficar feliz. Então ele fala, ok, as gopis vão dar as partículas dos seus pés de lótus a Krishna. Mas, mas as princesas de Doraka dizem, não, não, ele é o Senhor Supremo, Gurukmini não dá, Satvabama também não dá. Ninguém pode dar, porque eles não têm poder para isso. Não, não, não, nós não podemos fazer isso. Vá embora, eles dizem para Narada. Narada Na trabalha em, nos 14 sistemas planetários e não encontra ninguém que queira dar a poeira dos pés de lótus. Só go, as gopis podem fazer isso. Quantos quilos vocês querem? Elas perguntam. A gente pode pegar, pode levar. Se nós formos para o inferno e Krishna ficar contente com isso, está ótimo. Krishna está doente, então... Nós vamos para o inferno, se ele quiser. Para ele ficar feliz, para ele sarar. Porque se Krishna estiver feliz, nós estamos prontos para ir para o inferno. Então realize a concepção desse amor. O amor é uma coisa que é completamente diferente. O amor do pai, o amor da mãe, o amor dos irmãos. Tudo isso que nós realizamos vem do amor que, que sentimos por Krishna. São expansões do amor que nós devemos sentir por Deus. Então hora de um estar falando de uma data especial nas quais as irmãs colocam uma coisa na testa do irmão, nós crescemos assim com esse respeito que tem diferentes tipos de festivais em nome dos, dos passatempos de Krishna. Isso tem um valor. Você poderia dizer, não, isso é inútil. Não, não é inútil. Isso vai criar um background da visão que nós devemos ter em relação aos passatempos de Krishna. É por isso que existem esses festivais. Se sua visão em relação aos passatempos estiver perfeita, você pode tentar entender Krishna. Então, não é nada inútil. Maharaja contou um passatempo de um senhor muito velho, ele estava na, muito idoso, ele estava na Austrália, provavelmente. Ele não tinha dinheiro, mas ele estava trabalhando num jardim com o sol. Ele estava suando no verão e às vezes ele repousava embaixo da árvore e voltava a trabalhar sob o sol. E um rapazinho chegou lá e parou olhando para esse senhor. Ele disse, "Ó, oh, querido pai, querido senhor de idade, querido avô, posso lhe ajudar? Você está cansado? Você quer ajuda? Esse senhor disse, eu oh, acho que você é da Índia, por quê? Porque senão você não ia poder me ajudar. Eu penso que o seu coração seja muito doce. Eu falei sobre esse incidente no Harikata oito meses atrás. Porque todo mundo hoje em dia age como demônio. Se uma pessoa vai se oferecer para ajudar um velho, porque então ele deve ter nascido na Índia, concluiu aquele velho da Austrália. Porque as pessoas quebraram toda a cultura védica. O Senhor Supremo diz, se alguém toma briga dos meus pés de lótus, ou melhor, dos pés de lótus de Balarama, diz Krishna Nagita, Aí sim, tal então pessoa é considerada querida para mim. Aqueles que tomam abrigo dos meus pés de lótus saem de Maya, mas a gente não pode tomar abrigo nos pés de lótus diretamente de Krishna, e sim diretamente do Vaishnava puro. É por isso que funciona dessa maneira. Krishna diz isso no Gita. Krishna diz isso no Gita. Só assim as pessoas podem superar Maya. Entende? Às vezes alguém possa cometer algum erro em relação a isso que é um ponto muito importante. Temos que tomar cuidado, nós não podemos errar as coisas. Se você faz um erro de gramática, por exemplo, o significado da frase muda. Então, precisamos servir com alerta, atenção. Isso é bhakti. A nossa, a nossa... estarmos alertas, estamos atentos, deve ser melhor do que a de um bombeiro. O que está acontecendo nós temos que realizar? Uma alma realizada realiza tudo, todos os detalhes, porque aí sim ela pode servir de maneira perfeita. Qual é o significado deste seva que eu vou fazer? Não é que eu saio correndo e vou fazer seva, não. Primeiro eu preciso realizar o significado do seva. Primeiro realize o coração do Vaishnava, o que, que ele quer, o que, que, é que está no coração dele, por que, que ele pediu para eu fazer isso. Se você conseguir realizar isso, você consegue satisfazer o coração do Vaishnava. O Vaishnava não se satisfaz com o dinheiro, com a ação, mas sim com o fato de que você presta atenção e entende o coração dele. Você tem que servir o Guru Vaishnava de maneira alerta. Se a sua mente tiver 0,0001% absente, então o seva pode estar pode -se destruído. Quem escreveu esta, esse verso? Narutama Dastakur. que você deve servir com toda a atenção. Não deve haver um, um desejo separado, meu coração deve estar harmonizado com o Prabhupada Bhaktisiddhanta, com Bhaktivedanta Thakur, com o Guru dos Pés de Lótus, com o Bhagavan, com o Nityananda. Mas a alma condicionada está habituada a né, infinitas vidas que vem, algum, alguma, alguma luxúria aparece, mas ele deve orar, por favor me salve, me salve. Eu, eu, tô, eu, eu estou, vou morrer se essa, se essa luxúria me pegar. Tente sentir isso. Às vezes a gente sentimos pressões irresistíveis de Maya, mas mesmo assim você deve chorar e chamar o Guru Vashnava, o Senhor Supremo. Eles estão testando você. Eles te dão diferentes tipos de desejo dentro do corpo. Às vezes o macaco mostra os dentes E você tem que tomar cuidado com isso Os problemas vêm, mas você não deve agir como um macaco Você deve orar Para os pés de lotos De Nityananda, do Guru Então onde Balarama não serve? Ele serve em todos os lugares Em Vrindavana, em Matura, em Dwaraka em toda a realidade transcendental de Vaikuntha. Em Ayodhya, em todos os lugares. Ayodhya é o Dama Sagrado do Senhor Rama. Balarama está sempre servindo o Krishna. Ayodhya, com Ramchandra, Sri Ramchandra, Bala Ramchandra, na forma de Lakshman. Ele não podia tolerar. Ayodhya na forma de Lakshman. Como o irmão mais novo de Rama. Ali ele serve numa diferente posição. Ele não pode dar conselhos para Rama. Na sociedade indiana está escrito isso: o irmão mais velho deve receber a honra que você dá ao, ao pai. Essa é a cultura vética. Se o pai se vai do mundo material, você deve dar honras para o irmão mais velho, como se ele fosse o pai. Essa é a regra. Mas as pessoas despedaçaram tudo isso. Nós aprendemos isso desde a infância. Deveria ser assim. Então, sempre, em Ayodhya, em qualquer lugar, Adão, Balarama está servindo Krishna. Quando Nishimha vem, Balarama vem na forma de Nishimha. Balarama, Nityananda. vem todos os avataras que estão dentro da Brahmanda. Tente entender. Eles vêm de Garbodakasha Garboda e Vishnu. E de onde vem Garbhodakasha e Vishnu? Do Mahavishnu. E Mahavishnu vem de onde? De Mahasankarsana. E Mahasankarsana de onde vem? Mula Sankarsana. Balarama. Tudo vem de Balarama para o prazer de Krishna. na criação. In the, in the e para realizar as, a criação dos universos. Also, a Balarama, when, you know, all care of all jiva, no cuidado de todas as divas, result, o resultado do karma que the elas the recebem, the do, mecanismo do, do, do mecanismo do karma. Shirodha Akashai Mahavishnu, é o Paramatma, Kshirodha Vishnu, ele é o Paramatma, ele é uma expansão de Garbota Vishnu. Vishnu que está olhando para o universo, mas ele está lá e você não percebe. O Senhor Supremo está sentado dentro de você. Você precisa realizar isso para você poder se comunicar com ele, para você receber essa benção. Então dessa... vejam que ele é o infinito. Krishna vai servir Balarama. Ele está sempre servindo Krishna. Então, hoje é o aparecimento de Balarama. Nós estamos muito felizes por conta disso. Então, dentro do nosso coração, eu não quero é, concluir. Eu não gostaria de concluir agora, mas dentro do nosso coração, mas o tempo é limitado. Dentro do nosso coração, a cada fração de segundo nós convidamos Balaji Maharaj para aparecer nós devemos fazer isso hoje é o aparecimento de Balarama mas você tem que pensar que cada segundo da sua vida é o aparecimento de Balarama dentro do seu coração você deve invocá-lo porque de qualquer maneira Balarama existe em todos os lugares. A nossa Brahmanda, hoje o Senhor Balarama se manifesta. Isso não significa que ele não esteja se manifestando em outras brahmandas. Em Brahmandas infinitas, Balarama está nascendo nesse momento. Entende? Aqui, 5 mil anos atrás, quinhentos anos atrás, aproximadamente, ele nasceu. Ele apareceu numa outra bramanda hoje. Então eternamente ele aparece. Então a vibhav lila, o passatempo de aparecimento de Balarama é eterno. Acontece em todos os lugares eternamente. Assim como a vibhav lila de Krishna, de Prabhupada Bhagcidenta, de Bhagcendatakur, não há erro nisso. Em todas as idades de Krishna. Dos passatempos de Krishna. Nós vamos explicar isso Sibra, um dia. Tipo. O sábado, o grande sábado, que achava Puro, eles estão concentrados num passatempo ininterrupto. Sado, alguns sábados recebem um passatempo vendo uma lila só. Um oh, passatempo só. Uh, so nice so, então, em algum lugar, Balarama está nascendo. Então, eu tenho que realizar o Averbhava de de Maharaj o tempo todo, a cada fração de segundo. Você não deve pensar em outra coisa, não deve interromper esse pensamento, essa realização. Eternamente ele está aparecendo, ele é eterno, ele é o Senhor infinito. E quando eu entender que ele nasceu, que ele aparece no meu, no meu coração, que ele está sempre no meu coração, assim eu vou poder fazer serviço. Sem o poder de Balarama, Nenhum sábio pode servir Krishna nesse mundo nesses infinitos universos. Como é que você vai discutir os Vedas e os Upanishads sem, sem ter consciência de Balarama? Eu sou Atma, eu sou a alma individual e esta alma individual. Isso significa? Ah, a estava falando da Atma Suprema de, Balarana, de, de, de Krishna, do Senhor Supremo. Mas os fracos não conseguem adorar Krishna. Para eles, o Hari não é possível. Você Você quer resolver? Você quer ser sempre po, uh, uh, fraco? Não, você tem que pedir para Krishna te fazer forte o suficiente para fazer Bhakti. E de onde vem esse poder? De Balarama. Sem o poder da misericórdia, de Balarama, ninguém pode servir Krishna. Mas os materialistas, eles vão entender isso de uma maneira ruim. Vocês vão estar vendo? Oh, eles vão dizer, está escrito que a gente precisa comer carne e, e peixe para a gente ficar forte, mas aí vocês, eles vão virar demônios, não vão ser fortes. Recentemente, um demônio veio em Goxala. Eu tenho duas, duas máquinas para cortar as coisas, comidas da vaca. Ele falou, Maharaj, Swamiji disse que nós temos que comer peixe e carne. O seu tolo Swamiji disse isso para você. Ele era um mentiroso. O Maharaj está falando de Vivekananda, viver Vivekananda, que disse que a gente podia comer carne, mas que a gente devia servir todas as almas. Como é que você vai comer carne e servir as almas se as almas estão encarnadas em corpos, no corpo dos animais? Isso é uma tolice. Agora, pela misericórdia, de propada da as pessoas entenderam que isso é uma é uma mentira, que é uma filosofia imperfeita. Se eles dizem que querem servir todas as divas e comem os animais, eles estão servindo as divas. Isso foi... está tudo documentado. O Bakti Sarasvati Thakur desmascarou essa... essa, essa é, imperfeição. What you suggest, what you fancy, what you então, uma vez o discípulo desse, desse falso santo disse: eh, O que, que você quer comer? Disse o discípulo dele. E ele disse o nome de um peixinho. Traga esse peixinho para a gente fazer uma preparação. E traga um peixe um pouco maior para a gente fritar. Isso é um guru, por acaso? Os idiotas seguem isso. Por quê? Porque ele abriu um grande hospital. Ai, que maravilha! Ele abriu um hospital. E o que a Gaudi Amato fez? Não abriu hospital nenhum? E Eu que vou perguntar para vocês o que, que eles fizeram do ponto de vista transcendental para as almas, abrindo hospital e comendo peixe. E vocês, o que, que vocês estão fazendo? Pronunciando filosofia imperfeita só porque você deseja comer peixe? A Gaudiya Mata está dentro do meu coração, ela não é uma instituição. Aqueles que vão dizer eu sou para a eu posso provar que eles não são. Porque a Gaudiya Mata não é. A Gaudiya Mata é, é uma organização infinita do mundo transcendental e ela dá o benefício mais elevado de todas as divas. Eu posso dar benefício a vocês, nenhuma outra instituição pode. Eu falo isso Aqueles que vão dizer, eu sou da Gaudiya Mata. Ah, você pode ir nas instituições, mas não é assim que funciona. Tem Saniasis que vêm me dizer, eu fui na Áustria, fui aqui, fui lá em templos. Eles estavam trancados. Eu falei, por que, que o templo está trancado? Porque não tem ninguém que queira vir aqui. Às vezes vem um Pujarida adorar a Deidade. Isso é como eles contam, aí eles contam que tem muitos, muitos templos assim, templos trancados. Isso não é um templo. Se propósito abrir um templo, ele nunca ia, ele não, ia, não pode ser comparado a infinitos templos que você abre por aí, afora, de maneira imperfeita. Por isso que Bhakti para você, Maharaj, disse, não abra templos. Repetidamente ele disse, não abra templos você não pode mantê-los de maneira perfeita, atividades ilegais vão entrar no templo e vão derrubar o templo, não é esse o ponto, você precisa. Você não pode controlar o um templo, ele abriu um único templo aqui, cante... vá lá, sente-se e cante os santos nomes, ah não, Maharaj, não abri não sei quantos mil templos, ele falou, oh, faça o que você quiser, eu não vou participar, disse Bhakti Rakshakshidra Goswami Maharaj. Então, os discípulos genuínos de Prabhupada Bhaktisiddhanta eles conseguem enxergar os problemas dessas instituições que vão dizer que eles são da Gaudiya Mata, mas a verdadeira Gaudiya Mata existe onde está o Gaudiya Kata. E aqui ele está, porque eu não estou dizendo nenhuma sílaba fora do que eles me disseram. Você fala, cadê a Gaudiya Mata? Só tem um quarto aqui? Mas a Gaudiya Mata está aqui. É por isso que o Prabhupada Bhaktisiddhanta disse: quando um Gaudiya assado, Aranya Maharaj, ele não era uma pessoa refinada, ele não era uma pessoa acadêmica. Onde quer é que ele fosse, Gaudiya Mata estava junto com ele. O sábio da Gaudiya é tão poderoso. ouça, Abra suas orelhas e ouça o que ele fala. O que ele está anunciando. Qualquer mensageiro da verdadeira Gaudiya Mata transcendental, onde quer que ele esteja, esse é o templo. Ele pode pregar em qualquer lugar do mundo. Você pode correr de um lado para o outro, mas você, se você não entender onde está o verdadeiro Vaishnava Puru. Porque as pessoas vão de um lado para o outro falando em nome da Gaudiya para para causar dinheiro. Então vá, façam isso. Vamos ver que resultado vocês vão receber. Toda ação recebe um, uma reação oposta e contrária. Então veja o que você vai fazer. Você vai dar a culpa em quem depois? A Gaudiya Mata está acima dessas instituições. As pessoas podem dizer, ah, eu participo da Gaudiya Mata, mas você pode provar o seu caráter, o seu comportamento, sua etiqueta estão em linha, perfeitas? É isso que você quer dizer? Quando Goswami Maharaj ou Bhakti Deita Deitamada Goswami para o Gurudeva, eles foram obrigados a sair da Gaudiya Mata e foram para poder servir para o Pada Bhakti Siddhanta. Uma vez escreveram uma carta para Bhakti, Bhakti, Bhakti Pragna Keshav Goswami Maharaj. Ah, eles não estão mais na Gaudiya Mata, mas Bhakti Pragna Keshav Goswami Maharaj respondeu como um tapa, com uma carta que passou, como um tapa para ele. Você acha? Você está com o corpo material dentro da Chaitanya Mata e você acha que você está dentro da Chaitanya Mata? Você está fazendo política lá dentro. Então, Chaitanya Gaudiya Mata não é um lugar barato onde você possa fazer política, ela é um lugar transcendental. Ela é igual a Chaitanya Mahaprabhu, não tente insultar os devotos puros. Não é uma questão do prédio, do templo, e sim de um comportamento perfeito. Onde vocês acham que vocês estão? Você acha que Bhakti Pragyana Kishogosumarash saiu da Chaitanya Math? É porque eles são tolos, não é uma questão de prédio e de corpo material. Se você acha que você está no limite... Chaitanya Math é, é uma realidade transcendental. É um... Ele está sendo regido por Anantadeva, pelo infinito, mas eles não podem entender. Eles não aprenderam nada. E tu Vyasa Asana hoje, no nome de Balarama, estou dizendo. Não precisa abrir templo nenhum. Eu sei que você arrecada bilhões de, tempos, de dólares com os templos, mas não faça isso. Tente explicar exatamente o que é o propósito disse, sem filtrar nada mais que você abrir templo, mais você vai criar problema para a alma Não é necessário, já tem templo de suficiente, porque você não tem resultado, você tem que levar as almas para o resultado, não para um templo. Eles estão escondendo a verdade, eles filtram a mensagem, eles não dizem as coisas difíceis relativas a Bhakti, os problemas, os obstáculos que nós temos que enfrentar, eles só dizem coisas bonitas e coloridas. Isso não é o verdadeiro Harikata. A verdadeira Shri Chaitanya Gaudiya Amata está no coração do devoto puro, não no prédio. E você acha que eu não participo da Shri Chaitanya Gaudiya Prove. Se você tem poder, prove. Prove na frente dos devotos, que eu estou fora da Chaitanya Amat. Vamos, vamos ver se você provar eu vou ter que admitir. Não, eu estou sempre dentro da Shaitanya Gaudiya Mata, transcendental. Eu estou com Bhakti Vinoda e com Bhakti Siddhanta Sarasvati Taku Prabhupada, com Bhakti Pragana Kishwa Goswami Maharaj, dentro do meu coração. Mas quem vai conseguir entender isso? Mas as pessoas que abriram o templo têm dinheiro. E o dinheiro significa o quê? Uma, uma maldição? Não sempre. Se se, se se dinheiro vier na mão de Bhakti Rakshashida Gusei Maharaj, aí é uma benção. Mas eles não estão atrás do dinheiro, eles estão atrás da benção. Guru, Você pode gastar milhões e milhões, mas você não vai conseguir comprar Bhakti. Uma vez, um milionário da Arábia, ele gastou milhões numa única noite. O que ele comeu? Comida feita de ouro? Pão de ouro? Como é possível? Ele gastou não sei quantos milhões numa noite só. Como é possível? Que tipo de desfrute ele organizou? Estava bebendo o que? Ouro líquido? Era suco de diamante? Para o espaço. Tente lembrar. Se você continuar desejando it? a matéria, você não vai conseguir You'll adorar get Krishna. Lembre-se disso. E você pode obter, mas você deve também. Se você receber dinheiro para o serviço de Krishna, você tem que perceber que esse dinheiro é para Krishna, não é seu. Se você olhar as coisas para o serviço do Vaisnava puro, você vai ter que tomar cuidado com ela. Você não vai deixar roubarem ela. Tome cuidado das coisas. O que você recebe é para o serviço de Krishna. Não corra na direção contrária. Tome cuidado com o que é de Krishna. O que é para o serviço é puro. As coisas não são para você. Então eu peço que vocês adorem Krishna, adorem Goranga. Faça o Gaudiya Bhajana. Adore Krishna de acordo com as instruções de Bhakti Mas tente alcançar esse nível de Niskinthana, de não desejar a matéria, olhar para as coisas. Essa bolsa não é minha, essa é bolsa é de Krishna. Se eu falar, essa aqui é a minha bolsa, você acha que é sua responsabilidade? Se eu achar que é do Guru, eu vou tomar muito mais cuidado, não é? Não é meu? É para o Guru Seva, é para o serviço do Guru. Esse é o verdadeiro humor eu queria ter falado mais coisas mas como é que nós podemos falar sobre ele se ele é infinito e eu sou um homem minúsculo então eu oro aos pés de laos de Balaji, para nos abençoar para que a gente possa cortar a nossa nosso, a luxúria a ira a, a ganância a inveja para que a gente possa servir para sempre que a gente consiga mudar o nosso, a nossa aversão e começar a servir os Vaishnavas puros para sarar a aversão que temos em relação à transcendência e à atração que temos em relação à matéria. Tudo isso nós temos que mudar. Temos que nos atrair por Krishna, pelo Vaishnava puro, pelo Seva. Como Narottama Dastakur disse, Shri Chaitanya Mano Stapitam Jena Bhutale. Prabhupada Goswami Pad conseguiu alcançar o sucesso em, em compreender o coração, o coração de Chaitanya Mahaprabhu. Mahaprabhu. Goranga Mahaprabhu queria nos dar uma chave. Isso é Rupanuga Bhajana, isso é Raganuga Bhajana. Mas tome cuidado. Isso é algo que só acontece depois que nós alcançamos a perfeição. Mas os querem quebrar esse processo, eles querem fazer isso forçado, dizer que eles já estão nesse nível. Goranga Mahaprabhu protege isso e os falsos Vaishnavas querem dar isso para todo mundo sem, sem que as pessoas alcancem a perfeição, mas isso não tem significado nenhum. Mas para coletar dinheiro e posição, para ter um monte de discípulos, eles vão querem destruir o que Mahaprabhu protegeu. Que eles querem refazer e quebrar as instruções sim, de Mahaprabhu. E Goshenpa o Mahaprabhu e através dessas instruções eu posso chegar aos pés de de Rupa Goswami. Nityananda Prabhu, Balaji Maharaj, é quem nos leva. E ele, ele, ele, ele, ele, ele obtém o sucesso a satisfazer o coração de Krishna Balarama. Balarama mantém o seu desejo. O resto está nas mãos de Balarama. Por isso ele chama Bala, ele é a força, ele é o poder. O poder de servir Krishna kaleino sarvatra gavihi Rangasa sa parece? tasyaivahita prajatehito kovidah nalabbati ya brahmatam pariya da talabbati dukhyat an sukham kaleino sarvatra gavihi Rangasa vanchaka vanchakar passa